Olá, Zudeira! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem e vamos para mais um vídeo sem enrolação. Você já tentou imaginar como teria sido o mundo se os Beatles não tivessem existido? Aquela banda inglesa muito famosa que, tipo, assim, quase ninguém lembra mais porque hoje existe o K-pop. <risos> A banda coreana de que a juventude né, da atualidade escuta e os Beatles simplesmente é, entraram no esquecimento Mas algumas pessoas como eu e você que está assistindo esse vídeo que curte Beatles Uma coisa nova pode surgir a respeito de John Lennon, que era o vocalista dos Beatles Eu não preciso falar a história do John Lennon porque todo mundo conhece e quem não conhece, tá aí na internet para pesquisar. Mas eu gostaria muito de falar a respeito de uma música. Ele escreveu quando ele ainda estava com a Yoko Ono. Que é uma música chamada Imaginal. Você já imaginou se essa música tem uma letra comunista, cara? Eu, um dia, ouvindo essa música, eu cheguei a chorar. Porque nessa época, era uma época em que eu ainda acreditava na humanidade. Mas depois que o Congresso Nacional, com a conivência do Executivo, resolveu entregar o complexo de águas do Brasil para a iniciativa privada, nesse país, no Brasil, nada mais me importa, cara. Porque, para mim, na minha opinião, o Congresso Nacional simplesmente vendeu o povo brasileiro virou as costas e seguiu seu próprio caminho então essa música hoje Imagine de john lennon que um dia fez parte da minha adolescência numa época em que a juventude era ainda influenciada por músicas como essa e que eu vou explicar a letra para você daqui a pouquinho devo dizer também que a música para muita gente que não sabe ela tem um poder bélico porque ela influencia as pessoas diretamente no sistema nervoso central. A música ela pode causar nas pessoas euforia, pode causar depressão, pode causar entusiasmo, pode causar raiva e pode aflorar diversos sentimentos em quem está ouvindo tal música, tal melodia acompanhada de uma letra que ajuda a potencializar os sentimentos que os acordes causam no sistema nervoso central do corpo humano. Porque tudo é vibração e quando as cordas vibram, o meu amigo A sua energia vibra junto e se você estiver ouvindo ainda uma letra que vai influenciar o seu modo de pensar então aquilo sim é uma arma que pode se tornar letal porque depende muito de como estiver o estado emocional do cara que está ouvindo aquela música depende muito do das substâncias que ele ingeriu enquanto ele está ouvindo aquela música tudo é um ambiente potencialmente perigoso quando se trata de música bom e algumas pessoas sabem que o, o mundo o mundo, mundo, né, na, na década de 60, 70, mais ou menos, foi influenciado pela ideologia comunista, né cara? E muitos artistas da época, escritores e jornalistas e várias categorias, acabaram se deixando influenciar pela ideia do que eles chamavam de comunismo. E que eu não chamo de comunismo, né? Porque para mim a única sociedade comunista que existiu e que existe no mundo até hoje é a comunidade indígena. O resto, para mim, é ditadura de malucos, como eu costumo chamar, e que o pessoal aí se baseia no tal do materialismo histórico para poder entender. O que é o materialismo histórico? É uma ciência que estuda os fenômenos sociais sem se apoiar em pormenores que não sejam tangíveis, materiais, realísticos. Isso, claro, explicando de uma forma muito resumida. Mas aí a gente vem para a letra do John Lennon e Imagine. -o. Então ele começa assim: ó, "Imagine there's no heaven. Imagine e se não existir paraíso, ou céu, né? Ou aquela ideia de que quando a gente morre, a gente vai pra, para o paraíso, entendeu? Que é o que a, a Bíblia diz, né? Meio que o materialismo do chamado comunismo diz é que não existe paraíso. Não há vida após a morte. Que você morreu, acabou, babau já era. Então, ele já começa introduzindo na ideia de quem tá ouvindo essa música acompanhada pela melodia do piano, que é uma, um instrumento musical muito forte, essa ideia de que o materialismo pode ser algo melhor do que morrer e ir para o paraíso, porque no fundo no fundo, no fundo mesmo, ir para o paraíso é só uma crença na é verdade? Quem é que já voltou do paraíso para dizer que existe o paraíso? Então é muito mais fácil e prático você acreditar que não existe o paraíso aí ele fala, é fácil se você tentar, não é realmente, é muito fácil se você tentar é, acreditar que não existe o paraíso, né? É muito mais fácil você acreditar que você morreu e acabou e que não haverá vida após a morte e nem reencarnação. Porque era isso uma das partes da teoria do comunismo e como eu já disse, eu não chamo de comunismo sim ditadura de malucos e também de lavagem cerebral e também de um sonho inalcançável até o presente momento. A não ser, é claro, que a sociedade dos brancos, ao invés de exterminar a sociedade dos indígenas, simplesmente abdique das suas crenças e fés e comece a seguir a sociedade indígena, alcançando aí, então, o que essa ideia do comunismo propõe. Bom, aí ele continua na letra, né? Tipo assim, Nenhum inferno abaixo de nós, acima de nós apenas o céu. Tipo o firmamento, né? Aquilo que nós olhamos, que alguns hoje veem como o domo da terra e que outros como a atmosfera e que além dela tem o um espaço sideral, uma discussão sobre terra plana ou terra globular, mas isso não é o caso, agora não interessa isso. Aí ele fala assim: "Imagine todas as pessoas vivendo o presente". Quer dizer, nesse sentido, o que que o comunismo fala, né, sobre futuro e passado? É, na verdade, não fala nada sobre isso, porque se concorda dentro de um conselho de que o comunismo você deve viver o que você está vivendo no seu hoje no seu agora que é o momento da sua vida que é aproveite a sua vida hoje como se não existisse amanhã e que realmente pode não existir então o que faz um certo sentido entende então tipo assim ó imagine não existir paraíso é fácil você tentar nenhum inferno abaixo de nós Acima de nós apenas o céu, ou seja, não há medo, não existe medo, entende? Nenhum espírito vai aparecer para te arrebatar, para te pegar Essa é a ideia que ele tá passando aqui Vivendo o presente, simplesmente curtindo ali o um momento Sem maiores preocupações na sua vida, né? Aí ele continua Imagine não existir países isso é muito importante, cara, nessa letra, porque o que é o comunismo? Né? É uma palavra dividida entre comum, que é igual, e ismo, que é o exagero, né? O que é o sufixo ismo. Então, não existir países, porque o que são países, afinal? São demarcações geográficas que foram determinadas por povos, né? Das tribos às nações. Eu, ainda um dia vou escrever esse livro, em que cada tribo determinou ali o seu território e sempre guerrearam uma com a outra para que tal tribo prevalecesse sobre a outra, e é assim até os dias de hoje, desde as tribos até as nações como nós vivemos hoje. Aí ele continua, não é difícil você imaginar, né? Imagine não existir países, não é difícil. Todos os povos iguais, todos nós somos. Filhos do mesmo Deus, todos nós somos irmãos. Então, ao invés de nós lutarmos uns contra os outros, nós devemos nos dar as mãos e seguir cantando juntos até o dia da nossa morte. Ali continua: nada pelo que matar ou morrer e nenhuma religião também. O comunismo não tem religião, né? Tipo, é o materialismo, como eu falei aqui logo no começo. E o nada pelo que matar ou morrer também tem muito sentido, porque qual é o sentido de você matar ou morrer por uma causa o que, que essa causa vai refletir na sua vida ou vai te trazer de benefício pós-morte de você ter lutado ou não por ela então tipo assim de um certo modo tem sentido mas de um outro certo modo não faz sentido entende é, é, é confuso mas você vai ver que não é difícil aí ele continua, né? imagine todas as pessoas vivendo em paz cara, isso daí seria realmente uma coisa fantástica, né? Todas as pessoas vivendo em paz e tal. Mas será que isso é possível? Eu acredito que no momento não. Mas eu acredito que talvez um dia será possível. Agora, por que, que não é possível? Porque o ser humano ainda tem a ideia de posse, né? Por que que nas, dentro das tribos indígenas isso dá certo? Né? Todas as, as pessoas vivendo em paz. Porque dentro da tribo indígena, nada é de ninguém e ao mesmo tempo tudo é de todos. Esse é o verdadeiro comunismo. Que eu já devo ter falado em algum outro vídeo aqui. Se não for isso, é de Ditadura de maluco, e se não for isso também, é simplesmente ideia de que as coisas te pertencem. Mas se você tiver a ideia de que quando você morre você não leva nada, então você pode abandonar a ideia de que as coisas te pertencem, podendo então imaginar todas as pessoas vivendo em paz. Inclusive, não te pertence até aquela pessoa que você supostamente ama, né? Aí já entra num outro assunto que eu falo: o que é o amor? Que o amor é doação, o amor não é quando você quer uma pessoa para você. Isso aí é possessão, que é o antagônico do verdadeiro amor. Aí o John Lennon continua a letra, né? Você pode dizer que sou um sonhador, mas não sou o único. Aí é que tá uma coisa muito louca, cara, porque quando, quando os, os já aliciados pelo comunismo iam aliciar os outros, as, a, a, é, cooptar né, pessoas para a, tipo, a fazer adesão, ao, ao as ideias comunistas, quem ouvia pela primeira vez dizia Mano, você tá sonhando, cara, isso daí é impossível É um sonho que eu gostaria de sonhar, de viver, de que fosse realidade Mas é impossível de acontecer É como o Raul Seixas falou naquela entrevista que ele deu sobre a vida do John Lennon né Um sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só Mas um sonho que se sonha junto é realidade Então quando ele fala assim, você pode dizer que sou um sonhador É verdade, no momento, mas mas eu não sou o único ele fala tenho esperança de que um dia você se unirá a nós e o mundo será como um só olha cara olha a jogada dessa letra mano que coisa muito louca mano ele fala assim ó tenho a esperança de que um dia você se unirá a nós a nós quem a nós os sonhadores sonhadores do quê? Sonhadores de pessoas que imaginam é, todo mundo vivendo em paz em uma comunidade em que não há países, nem guerras, e nem morte nem nada, né? E o mundo será comum só, ou seja, comum, né? O mundo será comum a todos. O comunista, aí é, eu tô sendo pejorativo, mas a ideia é mais ou menos essa. Mas a sacada da letra é muito boa, né, cara? É, é algo genial. Será que foi ele mesmo que compôs? Não sabemos. Aí depois a letra continua, olha uma parte muito legal cara que fala assim ó, imagine não existir propriedades me pergunto se você consegue quer dizer ele se pergunta se você consegue imaginar não existir propriedades a ideia da posse aquilo que nós acabamos de falar sobre o amor né que o amor é doação entendeu e não possessão saca o estado ele é o dono de todas as coisas não há iniciativa privada no comunismo entende então quando ele fala assim imagine não existir propriedades isso é uma assinatura de um manifesto comun comunista entendeu em forma de música saca me pergunta se você consegue sem necessidade de ganância ou fome uma fraternidade do homem quando ele fala sem necessidade de ganância ou fome no comunismo no, no comunismo que eu falo não dentro da sociedade indígena tá mas no que a gente conhece aí nos livros de história o que que se propunha se propunha que cada homem recebesse cada família né recebesse o pão recebesse a roupa e recebesse o um líquido para poder saciar as suas necessidades básicas em que não, houver, não haveria a ganância, né, em que o cara quer ter quatro carros e várias casas e várias minas e tal, não sei o que isso daqui eu, eu, pra mim, para mim no meu ponto de vista, tá? E pode ser que eu esteja totalmente errado, entendeu? Eu acredito que seja um manifesto como acabei de falar, comunista em forma de música. Imagine todas as pessoas compartilhando o mundo inteiro como já foi dito antes, né? Aí chegando no final da letra, ele fala assim, você pode dizer que eu sou um sonhador, mas não sou o único tenho esperança de que um dia você se unirá nós e o mundo inteiro será como um só <risos> eu vou falar uma coisa para você que é muito interessante cara que é assim um dia eu já pensei assim saca um dia eu já pensei que o mundo poderia ser um só em que 9 não, não haveria países né como ral se cantou aquela música todo homem tem o direito de falar o que quiser de ir para onde quiser de viajar o mundo sem passaporte eu acreditei uma vez que as pessoas elas tinham direitos iguais e que todos pensavam da mesma forma mas foi um grande erro da minha minha parte acreditar nisso. Eu não tô aqui dizendo que tipo assim, ah, eu um dia eu fui comunista. Não, nunca fui comunista, cara. Eu fui um poeta, fui um sonhador, aqui entendeu como eles sugerem na música, mas não esse tipo de sonhador, né? Um um sonho mas voltado para uma comunidade indígena, em que nada de ninguém e ao mesmo tempo todos devem trabalhar para que as coisas sejam utilizadas por todos, né? E hoje eu já não acredito mais em nada disso, cara. Tipo assim, eu não vou falar para você que eu perdi as esperanças, porque eu tenho uma filha e eu quero que ela viva num mundo mais tranquilo, né? Mas não, não vai ter como acontecer isso, cara. Eu acredito que a tendência do mundo É ele se tornar cada vez Mais idiotizado Mais estúpido, mais ignorante Mais agressivo, mais redundante Então Eu quis fazer esse vídeo falando Sobre essa música Porque muitas pessoas cantam Sem sequer imaginar Olha, imaginar a imagem O que está sendo dito Por trás de toda essa letra E essa melodia A melodia é realmente muito bonita Que foi cantada pelo John Lennon, ex vocalista dos Beatles, que foi a maior banda de rock and roll do mundo, a banda inglesa e que depois se separou por motivos que não vem ao caso no momento. Então aí fica a minha pergunta, né? Se o comunismo não é bom, já foi provado que o capitalismo também não é bom. Porque se fosse bom, não se teria vendido o complexo de águas do Brasil para a iniciativa privada. Se eu já nem tinha um interesse tão grande assim mais pelo Brasil no sentido de ser patriota, né? Que patriotismo, para quem não sabe, significa a preservação da cultura de um povo e a nossa cultura foi vendida também foi estacelada Salhada, esmagada, por isso o Brasil hoje não é mais nada além de uma bandeira em que 90% dos brasileiros não sabem sequer cantar o hino nacional e para mim o meu hino nacional é o hino do meu estado, que é o estado de São Paulo e se você conseguir me provar que o capitalismo é melhor ou que o comunismo é, me é melhor, eu estou aqui aberto para tentar entender melhor qual é o melhor sistema de governo para uma sociedade coletiva né? em que as pessoas não precisem realmente se degladiar se matar umas às outras para tentar sobreviver. Porque é isso que nós temos feito desde que se tem notícia de quando começou a escrever história, né? É uma civilização simplesmente tentando se sobrepor a outra. para que isso? Será que isso é necessário? Tem sentido? Há fundamento? É isso que Deus queria para nós? Qual a solução? Fica aí minha pergunta para você. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo.